Cara, a gente não vai focar em modo história aqui, tá? A gente tá fazendo a live aqui pra ver o jogo. Vamos focar na experiência de corrida no Xbox Série S, tá? Eu tô jogando Xbox Série S. Vamos ver de qual que é do One Bound. Ó, oh, o bom que já tem um cara bem parecido comigo, né? Não precisa nem mexer em nada. Aceitar. Jogo de corrida com legenda é péssimo, né? Ok, eu vou selecionar a Lamborghini. A Lamborghini, eu prefiro ela. Olha, vai começar aqui, rapaz. Presta atenção. Olha aí minha Lamborghini. Pera aí, cadê? Aperta start. Aperta start. Cara, eu vi que o start aqui não tem a opção da gente mexer no controle por enquanto, né? Mas a câmera eu, pro, eu posso mudar? Ah, eu gosto dessa câmera aqui, ó. Ih, a curva, o drift automático. Que eu não sei fazer. Vou tirar isso aqui mesmo. Vou tirar isso aqui mesmo, cara. Eu ia passar ali no posto de gasolina para me ver se dá para se, se, sei lá, se o nitro enche, como é que funciona aqui. A física é do Hit, né? Essa física aqui é do Hilt. Gladiado que eu tenho o handle certo. Right. Oh, come on, você pensou que nós não it. Shut up and test out the knob. Não use having all these horses if we ain't gonna run. Them. Eu não consigo tirar a música aqui, não, cara. Essa parte aqui eu acho que não pode. Se eu quisesse gravar ela, não dava, não, né? Ah não, mas não tá tendo. Não tá tendo vocal, né? Geralmente é quando tem vocal que dá BO. Acho que essa parte aqui tá de boa. Mas depois eu tenho que tirar é, as músicas. O chat tá falando que é jogo de maluco. É jogo de louco. DLC do HIT. E aí, deixa eu ver... Nada ainda, cara? Eu tô com... Cu... Ah, que doido, ó... Volume do carro, 100%. Volume dos diálogos. Vou falar pra você, viu? Tá em inglês, hein? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa aqui. Olha só, a gente não tem configuração de, de controle aqui pra gente mapear, não é? Então eu vou ter que fazer um vídeo, aquele mesmo esquema que eu fiz para você mapear no Xbox Digeribilidade tem um câmbio manual, não vou colocar ainda porque não dá para me configurar Balanço da câmera, vou tirar sensibilidade, vou tirar também, não gosto Eu não gosto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Acessibilidade? Legendas? Não, não quero legendas também que eu não vou ficar lendo Bora lá agora, vamos ver de qual que é Desse... Olha, os efeitinhos aí eu acho que não tem como tirar não, hein? Esse jogo me lembra aquele jogo do Nintendo? É, você é um hater! É, o gráfico tá, tá bem melhor, né? Tá com gráfico de Forza Horizon, vocês são haters demais! Meu Deus, jogador de Forza é, é difícil. Meu Deus, é por aqui, ó. Tô mais perdido que amendoim na boca de banguela aqui, velho. Toma! Cara... É legal! É mentira! Pô, toda hora ele pede pra eu apertar o nitro, eu já sei. Olha aí, toda hora ele fala, aperta o nitro. Calma, rapaz. Deixa pelo menos juntar. Toma! Olha, eu quero aquele poste ali, ó. Ah, cara, quando eu pego o um vácuo... Nossa, esse efeito aqui do, do Hit que eu não gosto, ó Porque é... ele é incontrolável, né? Assim, é só quem joga muito Need for Speed Hit vai entender essa mecânica, né? Agora quem não joga, fica meio perdido, né? Que o carro puxa pro lado e eu não sei corrigir isso Bora, bora, bora, bora Como tá a jogabilidade? Tá igual a do Hit. Olha a perseguição policial agora, gente. Bora, bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho só 10 horas pra jogar isso aqui. Meu Deus. Olha, tá no Xbox Series, S. Tá muito bom. Sabe o que, que eu não gostei? Do preço. 400 reais. Meu Deus. Meu Deus. A galera aqui do chat tá pegando muito pesado. Esses são estão fazendo é graça. Não é possível. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu tenho uma roiva quando ele faz o drift. Eu não quero que ele faz drift. Porque eu, não, eu fico perdido, isso. Eu fico perdido quando isso acontece, cara. Perco o controle. É porque eu não tô acostumado com essa mecânica. Não é assim que funciona. Você faz drift na hora que você quer. Hater. Parece que eu tô sendo hater, né? Mas assim, eu gostei. Eu gostei. Aquele drift lá fez eu perder a corrida. Uma coisa que não tem previsibilidade. Não, pelo menos a sensação de velocidade nós temos aqui, né? Gente, 400 reais é caro. Vamos. Olha o gráfico no Xbox Series S, tá? Ah, agora vamos colocar aqui o nome da praca. É, vou botar a buca. Cara, vamos jogar, né? Vamos para pro tem que a gente quer. Esta é a tela do mapa antes de sair da oficina. Escolha onde você quer ir. Você pode abrir o mapa a qualquer momento, beleza? Este é o encontro, beleza? Todos os eventos disponíveis hoje estão nesse encontro, beleza? Selecione o encontro. Vamos pro encontro. O mapa é bem pequeno, né? Nossa, é bem pequeno. É por isso que o jogo tem 35 gigas. Caraca, é bem pequeno. mil real que nós vamos ganhar. Bora! Olha só, dá pra ver que a imagem do carro... Que id! A imagem do carro, ela... Ela não é real, né? É... Eu acho que o jogo todo, ele tem essa pegada meio cartunesco, né? Eu gostei disso. Eu gostei disso. Além de deixar o jogo bem leve, eu tô indo pelo caminho errado. Vai ter uma polícia ali, ó. Eu não vou dar moral para diálogo. Eu não vou ficar lendo... Como é que é o nome? Legenda. Porque... Olha a polícia aqui, ó. Porque eu tô dirigindo, né? Eu acho que não deveria ter isso num jogo de corrida. Vamos lá, vamos lá. O evento tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. A galera do chat tá adorando o jogo. Aqui, ó, que legal Evento Vamos para a primeira corrida O jogo tá bom É, tá bom lá, Ó lá, Eu gostei do gráfico, cara Quem foi que não gostou aí? Vamos lá, vamos lá Ah, eu não consegui fazer o esquema, cara De, de largar Eu vou tentar depois Peraí, aí, oh, O som do carro tá baixo, né? Tá baixo mesmo. O pessoal tá reclamando aí. Eu concordo. Eu não gosto desses efeitos aí que fica aparecendo. Ah, eu acho que quando terminar essa corrida aqui a gente já vai poder configurar, hein? A gente já vai poder configurar e tirar esse, esse drift automático que eu acho podre. Ai ai. Ah, o gráfico do Mario Kart é melhor do que esse aqui. Aonde, pelo amor de Deus? Sério, Fernando? Que Mario é esse? Olha essa mulher aqui, velho, do Corvetão. Eu queria esse Corvette aí, ui. Vamos ver se nós conseguimos buscá-la. Opa. olha aí, ó. Eu tirei o dedo do, do acelerador pra mim é, diminuir a velocidade e fazer a curva. O que, que aconteceu? O carro, opa, pera aí, que ele quer fazer drift. Pô, uma mecânica, cara, que. Você tá entendendo? É, não tem lógica. É por isso que eu vou. Ainda bem que tem a opção de tirar isso, porque não tem nada a ver. Ó. Ah, velho, isso aqui me bate. Mas é o jogo é legal. O jogo é legal, eu que sou chato Bora É, tá no mais difícil e tá de boa, né? Tem como aumentar mais ainda a dificuldade? Ajuste de jogabilidade Aqui embaixo, ó Entrada em Drift Não Sensibilidade Vou deixar aqui, esse aqui eu já não sei, né? Eu vou deixar... Ah, aqui eu não consigo mexer Aqui embaixo, sim Sensibilidade da direção, sim Pressão aerodinâmica. Vou aumentar. Agora esse drift aqui eu não consigo mexer, não. Que boa. Fala aí, Dan. O que, que você achou do game? Como tá a física dele? Mesma coisa do Hit. Olha aqui, rapá. Olha aqui, ó. Cadê? Ih, velho. Uai. Como é que eu tiro aqui, velho, esse trem? Tem como, não? Não. Você tá indeciso se você compra? Depende da plataforma que você vai jogar. Olha, eu vou falar pra você. O Series está tá salgado. Vamos lá, a gente tem o que ali? É um evento pra gente fazer agora? Ah, o encontro, então, é o evento Cara, olha, eu, eu confesso que eu compraria pra jogar no Série S Só que eu tô montando o um computador agora, não vale a pena Mas se eu não tivesse montando o um computador, eu, eu fazia essa doideira Porque é doideira, viu, velho? 400 reais é doideira se fosse, pelo menos, na Muco, o jogo é dublado. Nossa, eu pagava rino filho. Pagava rino. Eu não sei porquê, é, se é com vocês, mas eu jogando esse jogo aqui me dá uma sensação de cyberpunk. Não sei porquê, mas me dá essa sensação que eu tô jogando um cyberpunk da vida. Não é? Tem alguma coisa aqui que é futurista, cara. Ele tá com o Ray Tracing aqui ativado? O jogo tá estranho. <risos> o jogo tá estranho, é? Tá nada, é? Esse nídio tá zoado. Pior que é... P... Tá pior que o 2015, meu Deus do céu. Vamos lá, Lamborghini. Começando outra corrida aqui. Ih, toda hora eu esqueço de apertar o bagulho. Vamos lá, vamos pular aqui. Ó, oh, repara que quando os outros carros dos rivais, eles estão mais distantes, é, o jogo não renderiza para aproveitar o, o desempenho, né? Bacana isso, bacana. Tecnologia massa. Tá vendo que lá, ó, lá no fundo tá meio borrado os carros aí, conforme eu vou encostando, vai melhorando. Vai ter uma perseguição aqui agora, não vai? Cara, é, é um Need for Speed, né? Ele, o nome dele é, é forte, o nome é pesado. Olha, cuidado aqui. Cara, é divertido, tá? Tem sensação de velocidade. Ai, meu Deus. Agora eu driftei. É fluido, tá? Não teve quedas aqui. Eu vi que em alguns computadores aí... Eu não sei se é porque o pessoal... Ah, eu preciso gravar e jogar ao mesmo tempo, mas estava feio. Tem como usar a glitch aqui já de dinheiro? Sai fora, cara. Sai! Ai! Polícia! Meu Deus! Ai da frente, satanás! Só pela promoção na Steam, 80% aí eu compro. Ô, louco! Você só vai pegar se aparecer na Steam com 80% de desconto? Meu Deus, meu Deus. Vamos tentar fugir da polícia. Rapaz, você não paga 400 reais nesse jogo aqui. Olha, ele é lindo, viu? Eu, eu tô, tô achando esse jogo muito bacana. Olha a reboladinha aqui, ó. Eu dou um toquezinho no volante, ele dá. <risos> ele dá uma reboladinha. Pera aí que eu tenho que pegar aquela estrada ali, ó. Essa aqui tem no hit, né? Essa movimentação que você vai dando os toquezinhos. Deixa eu ver aqui. O que, é que tem mais aqui? Ah, tem mais evento de encontro. Vamos fazer mais uma corrida lá no encontro. Vamos lá, vamos fazer outro evento aqui, ó, de sprint. Vamos lá. Olha essa Mercedes. Eita lasqueira, você viu o que, é que o cara fez ali? Oxi! Ah, cara, é difícil acertar aquela arrancada ali. Vamos lá, vamos lá. Com licença, até que meu carro é rápido, hein? Eu tenho que aumentar, cara, a sensibilidade da direção. Ela tá lenta. Tô tocando aqui. Olha. Cuidado aí, mulher. Eu tô apertando o botão pra, pra ele virar e ele... A resposta é um pouquinho lenta. Tem como mexer nisso. Pelo menos tem isso, né? Tem zona morta também de direção aqui. Deixa eu ir por aqui. Olha, alguém bateu ali atrás, hein? E tem que estar tá bem atento, né? Porque o trânsito aqui é... Ai, ai, eu tô na contramão, cara. Isso aqui não vai dar certo. Eu tenho que voltar pro meu lado. Uh, mano, que cagada. Eu tirei um fino, um fino da parede ali. Olha, tá vendo a curvinha sem drift? É disso que eu tô falando. É bem melhor. Fica bem mais controlável. O pessoal tá chegando, hein? Acelera. Fica melhor. Só que... Uma, uma resposta estranha. Eu vou ver se eu consigo aumentar a sensibilidade. Ah, o último lead que prestou foi o Carbon mas tem muito tempo Carbon, gente Ixi, o, o, o meu carro tá abrindo aqui o, o capô Conseguimos fugir da, do, dos PM Deixa eu ver agora, eu tenho que ir pra minha casa, né? A noite tá bonita, né? Eu gosto mais do dia Cara, impressionante, eu não esperava esse nível de qualidade no Xbox Series S o que é iRacing perto... Ah! Quem é iRacing, rapaz? Quem é o tal do iRacing? Vixe! Vamos lá, vamos participar desse evento aqui. É uma corrida sprint. A gente vai ganhar 3 mil reais. Caraca. É muito bonito o jogo. Mas vocês estão pegando pesado demais com esse jogo aqui, cara. Olha, eu vi o, o pessoal jogando no PC. Eu acho que a galera não tava aproveitando o máximo do, da, do hardware. A galera não tava aproveitando o máximo do hardware. Porque tava com um gráfico muito feio, velho. E eu pensei, pô, esse jogo vai rodar horroroso no Series S. A física do Forza é melhor. Mas assim... Não quer dizer que... Ah, esse jogo aqui é injogável É quase injogável Não, eu é, tô brincando, é de boa É muito bom, eu gostei Olha, tem bastante curvas aqui Dá pra gente ver se como é que tá o efeito do drift Eu não sei onde é que tá o freio de mão Olha, agora que apareceu o efeitinho ali ó. Bora, bora Até que é legal esse, esse efeito aí, não é? Pô, o, o, eu vi o PC Alguns jogadores jogando ele no PC Eu não sei se é porque a galera já tava com pressa De postar o conteúdo E o YouTube não renderizou direito Ou se... É, sei lá O cara às vezes Ah, eu preciso gravar o jogo E jogar ao mesmo tempo E vai consumir é, Desempenho aqui Eu vou ter que mexer no gráfico Porque no... Teve umas gameplay que eu vi no computador. Não chega nem perto dessa aqui. Opa. Pelo que eu vi, dá para você controlar o carro enquanto ele tá saltando. Ou seja, o carro tem algum propulsor aqui embaixo dele. Que permite você controlá-lo enquanto ele está planando. E a corrida online? Que hora que a gente vai testar as corridas online? Ai, meu Deus. Rapaz, você tem que ter um reflexo. Ainda bem que eu sou da Bahia. O um reflexo baiano, ninguém pega. E aí, pra onde eu vou aqui? Tem uma obra. Olha lá, um carro pendurado lá. Aí aqui, ó. Eu, eu não tô eu não tô zicando o jogo, não, ué. Ó, eu vou comprar esse... Ó, já tem 30 mil. Vou comprar esse body kit. Obrigado. Vou comprar esse body kit aqui. Uau, agora ficou louco. Olha esse body kit aqui, cara. Tem até uma roda aqui hipnotizante. Agora tá cyberpunk. Ele depois... Eu, eu vou perder o carro? Eu, eu, por que que eu vou perder o carro? Oxi. Gastei 18 mil para perder o carro depois? Spoiler? Ah! Sério? Porra, velho! Sério, é o mesmo? Oh, caralho! É... Eu porra, não vou gastar mais nada aqui, não. Vamos embora daqui. Agora eu tô triste. Oh, bicho! Agora, agora é cyberpunk, filho. Alec me um link. Alex? Yeah. Eles vão fazer isso. A Project Unit vai tirar esses efeitos aqui. Só que no, no Series S não vai poder tirar, né? Aí é a vantagem do PCzão. Olha, eu, eu tenho que estar tá muito zoado pra polícia me parar, né? Porque eu tô vendo ali que ela tá nem aí. Cara, eu nem... Ah, tá milhas mesmo, cara. Eu nem reparei que tava milhas. Depois eu vou arrumar isso aí. Depois eu vou olhar as unidades Ah, é o Zetronic achando que o jogo é 300 reais E ele nem paga Se fosse 300 eu já tinha comprado Cara, é bonito, tá? E eu tô gostando de alguns efeitos que aparecem no carro Eu gosto Nossa, ele fez um drift ali é, que não foi. Eu não pedi para fazer, ele fez, mas aquele ali até aceitável, né? Caraca, velho! Tô perdidão aqui, mano Tem que prestar atenção na corrida Prestar atenção na corrida E ficar olhando o chat não é fácil não, tá? Vou segurar aqui o nitro, acho que ele vai subindo bem devagar. Pra quando aparecer. A polícia vai entrar bem na minha frente, quer ver? O está parte do desfile. Desfile. Desfile. Esse cara é folgado, hein? Toda hora ele faz isso aí pra mim. Oxi! Eu quero esse carro seu aí, meu filho. Bora. Será que quando eu colocar minha foto de perfil ali aparece? Que nem essas fotos aí da galera? Que é isso aqui é uma pista oval? Uau, cara, que efeito massa, olha Caraca, tem uma curva aqui, cara. Soltei o um nitra à toa. Oh, quando fica amarelo aquilo ali, quer dizer o okay, quê, hein? Última volta? Vamos, vamos, vamos! Tem que buscar esse cara aí. Cara, eu tô sem, sem nitro, mano. Olha a polícia. Sai pra lá, polícia. Olha meu carro aí, fi. Você falou que... que que roubaram? Isso é meu carro. Por que, que essa mulher tá com meu carro? Isso é... Fala abaixo e desce daí. Me dá minha chave aí. Opa, dinheiro? É minha ex? Levou tudo que tu tinha. Pra variar, né? Eu vou finalizar nessa parte a gravação. Pra gente, no futuro, trazer a série né, dele completa. E agora a gente só curtir durante as lives... Até eu ver se eu compro esse jogo no Xbox ou no PC.